Essa análise é extremamente importante para todo mundo que está de olho no Bitcoin e mercados, porque dentro de uma hora vai sair aqui um dado muito relevante que pode gerar volatilidade. Então, vamos falar sobre isso. Não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. E que dado é esse aqui, pessoal? Então, é o PPI aqui, tá? Dentro de 56 minutos, no momento que eu gravo esse vídeo. Então, você tem que assistir esse vídeo aqui muito rápido. Bota a velocidade 2 aí para não perder, tá? Então, aqui a análise... Então é isso aí pessoal, dentro de 56 minutos aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo vai sair o PPI, tá? Então é também aqui o Corp PPI, uh, PPI e também o PPI aqui para novembro, né? Então se isso aqui sair elevado realmente pode gerar problemas para o Bitcoin, acabar corrigindo aí, né? O ah, Bitcoin pode ter problema. Se sair baixo, pessoal, o Bitcoin, os mercados podem comemorar, né? E realmente a gente vê as pequenas voltando a subir aí também, junto com o Bitcoin, tá? Mas já tá numa região aí de resistência de novo, tá bom? Eu vou comentar para vocês o que eu estou de olho nesse momento aqui, tá? É, o meu trade deu uma desandada também, vou mostrar para vocês aqui. É, cometi até um erro, diria assim, de não ter realizado mais desse trade aí. Mas realmente o Bitcoin tá bem complicado aí, pessoal. Esse, esse pump que a gente teve ontem aqui desandou totalmente aqui a minha, minha estratégia pro trade, né? essa região aqui 17.100, né? Então, vamos lá, o que, que a gente pode ver aqui agora, o que eu estou de olho, né? Primeiramente, que vamos falar da análise técnica aqui, tá, pessoal? É, o que eu estou de olho aqui primeiro é essa resistência aqui no RSI, tá? Então, no 4 horas aqui, que é o tempo gráfico que eu mais gosto de usar, é essa região de resistência no RSI. Também aqui o MFI aqui também, o Money Flow, que já está numa região de aqui uh, praticamente sobrevenda, tá? Então, é bom ficar atento nesse, nesse ponto, né? Uh, e assim, o que eu estou de olho aqui para o Bitcoin, né? Essa cunha aqui acabou, ela acabou não tomando a forma que eu esperava, né? Eu imaginava que o Bitcoin ia fazer uma, uma cunhazinha aqui. Isso aqui não, não ocorreu, tá? Minha, minha ideia era realizar mais aqui nessa região e mais abaixo também. Esse é o meu plano do trade, acabou não tomando forma. né? Então, esse último alvo aqui que eu, que eu tinha para o Bitcoin, acabei não, não conseguindo realizar e devolvi aqui essa, esses ganhos que eu tinha não realizados aqui para o mercado, pessoal. Isso é muito triste né? quando acontece isso. É, é, é bem complicado mesmo. A gente fica com taco tá dinheiro na mão aqui, é só realizar e realmente acabar devolvendo. Tá? Mas, obviamente, esse trade está no lucro. Eu estou aqui agora nessa, nesse... Nessas, nesse como se diz aqui, nessa região aqui, estou no 0x0 zero zero aqui agora, tá? é a região próximo de onde eu abrir esse short aí, quem tá acompanhando o canal sabe disso, tá, então que agora o que eu estou de olho é o seguinte, ó, a gente tem essa, essa, essa linha de tendência, essa linha de tendência aqui de alta aqui em cima, ó, se romper isso aqui para cima, pessoal, tá, romper essa região aqui dos, dos é, estupos topos anteriores aqui, ó, 17.460 aqui mais ou menos pra cima, pra começar a romper aqui forte, tem que tomar cuidado, tá, mas também tem a região dos 17.600 que tem um ponto de atenção que eu vou mostrar pra vocês, tá, tem muitos pontos de liquidez aqui também nessa zona, que Bitcoin, Pode vir aqui pegar antes de fazer mais queda, tá bom? Uh, mas isso já me deixou mais bullish esse pump aqui, tá? É bem... É complicado, não estava esperando esse pump, honestamente falando com vocês, eu comentei ontem aqui no, no canal sobre isso, no canal de alertas né, do Telegram, eu comentei sobre isso e para os membros do canal também fiz uma análise ontem detalhando aqui que eu estava vendo para o Bitcoin, tá? Então a gente tem essa, essa linha aqui de cima, também que você pode enxergar aqui, ó, tem esse cone também, tá? Se você gosta de acompanhar os padrões gráficos, eu falei desse cone ontem para os membros do canal, tá? Formação de cone, que no topo assim geralmente é um padrão mais bullish também, tá? Mas a gente está numa região que o Bitcoin já corrigiu bastante também, então não tô considerando tanto isso aqui, tá? É, o que o pessoal comentou também no grupo, que eu não tinha notado aqui, a gente poderia formar uma, um padrão aqui, um, um ombro, cabeça e ombro nessa zona aqui, ó, tá? Então basicamente ele é esse aqui, ocorrendo, ó, esse ombro, cabeça e ombro, não está muito bem, é, muito bem desenhado aqui, mas seria mais ou menos isso, tá? Ombro, cabeça e ombro que seria possível de acontecer. Caso isso aqui, esse Bitcoin ele ele romper essa linha aqui para baixo, ó, pessoal, ele iria para casa. Que vão ver o alvo desse homem, ombro. ombro seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá, o rompimento dessa dessa região, ele pode voltar a testar essa zona aqui dos 16 eh, mil dólares, tá? Seria um alvo interessante para esse esse esse rompimento se a gente perder essa LTB de baixo aqui, né? Tá bom? Uh, pessoal, o que vai definir aqui agora realmente é o PPI, tá? Eu acho que é isso, que a gente vai ter que ficar de olho aqui agora. Uh, é realmente o um erro que eu cometi aqui agora não foi ter realizado, de não ter realizado mais aqui, né? Faltou o último alvo. Uh, a gente viu o Open Interest, eu comentei para vocês ontem, que ele simplesmente desabou aqui, né? Quando tem o Open Interest caindo muito forte, assim, numa queda... É o um momento para a gente realizar, quem está em shorts, realizar mais. E eu fui ganancioso aqui, acabei não realizando. Agora, o sentimento ficou mais bullish aqui, obviamente. Né? Mas tivemos muita liquidação aqui, ó, cerca quase uh, 7.5%. Ponto... 5 aqui milhões de dólares e mais uh, de compra-mercado aqui cerca de 400 milhões de dólares compra-mercado o book está ainda é uh, bastante vendedor até a região aqui dos 7.000 17.600 tá então uh, mas essa zona aqui que é a zona que tem liquidez que eu comentei para vocês também tá então uh, de qualquer forma eu acredito que Bitcoin tem grande chance de voltar a testar essa zona aqui pe pegar essa liquidez se vou romper a região dos 17.600 daí realmente começar a subir vai lá para os 18.300 aí tá pessoal mas Uh, honestamente, não estou contando muito com isso aí não, tá? É, é um pouquinho uh, difícil de falar pra vocês aí, eu sei que Uh, os mercados estão numa região, uh, já ficaram, estão com, comemorando antecipados aí, né? Mas realmente, com, esse com, com essa divulgação aqui do, do, desse indicador, caso saia muito bom, né? você não quer estar tá realmente, uh, você não quer estar tá numa posicionada uh, comprando, você não vai uh, deixar para comprar aqui lá embaixo, né pessoal? já está comprando aqui em cima e esses mercados estão antecipando aqui um possível, possível uh, notícia boa, tá? É basicamente o que eles estão fazendo aqui agora, pelo que eu entendo aqui tá eu não estou muito otimista aqui com o Bitcoin por enquanto né uh, e também vai piorar né se a gente buscar a região dos 8 mil aqui na minha opinião pode acabar acabar também uh, piorando aqui eu ficar mais bearish ainda tá mas quando chegar aqui a gente vai começar sobre isso tá eu acho que ainda é cedo para falar sobre isso chegando aqui realmente eu vou ter obviamente estopado aqui esse, esse short que eu estou posicionado reduzir a minha mão aqui agora tá porque realmente tá arriscado não gosto de operar nesses dias que estão tem muita volatilidade Tá, mas se voltar aqui para essa zona, a gente pode conversar se ele vai realmente de fato voltar a romper essas zonas aqui dos 18 mil para cima, né? essa faixa aqui tem bastante uh, resistência aqui no PPBR, a gente pode ver também, tá? ou a gente vai ter mais lateralização aqui. Tá? Por enquanto estamos aqui na lateralização extremamente complicado aqui de operar, para isso eu estou buscando aqui pontos de liquidez para entrar em, sair, e sair de posições, tá? é basicamente o que eu estou fazendo aqui para operar esses momentos de lateralização. Então, garas, eu acho que é isso, tá? Aqui no diário, só passando pra vocês também, a gente, ó... praticamente o movimento que o Bitcoin fez aqui, né? Ele pode testar o topo dessa cunhazinha aqui em cima, tá? Ser nessa região de mais ou menos, tá? Mas tem essa cunha formada aqui também, tá? Então a gente pode acabar, acabar derrapando aqui, testar regiões mais acima e derrapar aqui, acabar... Né, voltando aqui para essa zona aqui dos 16 mil dólares, tá? Esse é um cenário possível que eu estou de olho também aqui, que poderia acontecer, aqui a barrompendo isso aqui para baixo e daí então voltar a testar essa zona aqui dos 16 mil dólares, tá? É uma lateralização chata, tem que ter paciência aqui agora e tomar cuidado porque o mercado é bem traiçoeiro tá, galera? Uh, então vou falar aqui dos de expurgação rapidamente da SP 500, né? Uh, que eu tenho para vocês aqui da SP 500, ela voltou a subir. Uh, na, tá testando aqui uma linha de resistência, essa cunha que eu tinha desenhado aqui, ela tá testando agora essa linha de resistência dessa cunha, tá? Também Fibonacci aqui, região de 50% de Fibonacci, se eu não me engano aqui, ó, 50%, tá? Então, assim, tem que ficar de olho, né? Se isso aqui, se o mercado voltar a subir e romper essa zona aqui, realmente seria uma surpresa para mim aí, tá? E eu estaria errado na minha análise aqui, a gente teria... O Bitcoin também voltando a comemorar aí, né? Mas eu acho que isso poderia acontecer talvez na semana que vem, tá, pessoal? Acho que hoje teria volatilidade, uh, mas semana que vem realmente com o CPI aí, saindo o CPI e a fala do, do John Powell, a gente vai poder ter um pouco mais de clareza o que, que vai acontecer aí no mercado, tá? O DXY não teve uma, uma resposta que eu esperava aqui também, não subiu como eu gostaria aqui, Tá? É, para o short, no caso, né estava tava, tava no short, não que eu quero que o DXY suba, mas estava numa operação de short, então quero ganhar dinheiro nessa operação. Um, a gente tem essa divergência aqui, a bullish ocorrendo, mas o, o DXY acabou não tendo ainda uma reação muito boa, a gente vai ter que guardar hoje e semana que vem para poder ter uma definição mais clara aí, tá bom? Vamos falar aqui então dos pools de liquidação da... Da, da BitMEX aqui também da, e da, da Binance, tá pessoal? Lembrando aqui para vocês todos que se tornem membros aqui do canal, para vocês receberem updates mais frequentes. O pessoal me pediu, André faz mais vídeos sobre o Bitcoin, faz mais análise durante o dia. Estou fazendo mais para os membros do canal, pessoal, porque é trabalho isso aqui, fazer a, a, mais análise aqui, tá atualizar vocês. Então, quem quiser receber... Uh, é, o vídeo, além do vídeo que tem que eu faço diariamente aí, receber mais análise do Bitcoin, não deixe de virar membro e para quem é trader aí mesmo, está operando Bitcoin, vire VIP aqui, é gratuito para traders afiliados, tá? Não deixe de participar, a gente vai colocar o pessoal agora sábado aí no Discord, provavelmente vai ser isso que vai acontecer então se cadastra aí, hoje é o último dia a gente fechar a semana, botar Membros aí no Discord, então participe aí. Vire membro e VIP. É, é, é o conjunto que eu conselho vocês aí para fazer, para ficar, para poder acompanhar um, um, de perto aqui o que eu estou fazendo, que outros traders que têm experiência estão fazendo também, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui dos pools de liquidação da, da High Block aqui. Olha só, Bitcoin voltando a subir. Uh, beliscou aqui em cima já nessa região aqui dos próximos dos, dos 17.350, aqui ó, na BitMEX. Temos pool de liquidação até essa zona aqui dos 17.600, tá? É, vamos puxar aqui os valores, se eu consigo puxar para vocês aqui. Então, aqui 17.600 temos pulso de liquidação. Então, quem tiver com shorts aqui, tem que botar o um stop acima dessa região, tá? Esse é o ponto aí. Tome cuidado, se você for liquidado aqui nessa zona, tem que, na minha opinião, reduzir a mão aí, já, já, já cair fora um pouco do jogo, assumir perdas, porque você tem a chance de você ser liquidado nessa zona aqui, tá? Olhando aqui, então, 12 horas na Binance, vamos fazer um update rápido aqui. Deixa eu rodar esse update aqui. Vamos lá, jogo rápido, que você tem que assistir esse vídeo aí, tá? É... Então, vou aqui fazer um update aqui rapidamente, formando mais liquidez aqui abaixo pelo que eu vejo aqui na Binance, tá? Então aqui, uh, tem que botar um stop acima dos 17.600, na minha opinião, e temos aqui formando liquidez na zona aqui dos 16.950 e para baixo aqui até a região dos 16.600, tá? Isso é 12 horas na Binance, olhando aqui os 7 dias, eu já tinha atualizado, ó, 7 dias. De novo aqui, pessoal, de novo. Essa zona aqui, 17.600, tem que botar o stop acima. Quem quiser shortar pode avaliar de abrir shot aqui, tá? Se, se a coisa ficar interessante, acho que seria a melhor região para abrir um shot aqui caso o Bitcoin acabe buscando essas zonas aqui. E depois tem liquidez aqui no 16.600 para baixo, tá? Mas enfim, deixa eu até voltar aqui nesse gráfico porque estava mostrando, mostrando aqui mais abaixo ainda. Tem, também aqui nessa região, região dos 15.350, não estão contando, contando muito, e aqui na região dos 13.650 também tá uh, vamos olhar aqui também aqui no saque no mesmo não tem muito para falar para vocês ah eu também vou puxar aqui rapidamente o Kings Fisher pessoal só para atualizar vocês aqui rapidamente sobre o Kings Fisher eu acho que vale a pena a gente olhar o que está acontecendo aqui na Binance uh, é um outro indicador que eu gosto de ver também se tem confluência aqui com esses indicadores que eu estou mostrando para vocês ó e aqui o Kings Fisher está mostrando para mim mais liquidez abaixo né mais liquidez aqui abaixo nesse momento vamos dar um zoom aqui onde está o preço aqui mais ou menos isso Ai meu Deus, Espera aí que tá dando um problema aqui. Vamos lá. Ó, então, basicamente, aqui tem formando bastante liquidez. Mais liquidez aqui, eu diria, abaixo, na né? região dos cem para baixo aqui, pessoal, tá? Então uh, os indicadores de liquidez mostram. Tem liquidez ali até a região 17.600, de acordo com, com aqui o High Block. O Kingsfisher está mostrando mais abaixo aqui agora no curto prazo. Então, vamos acompanhar bastante volatilidade. tome cuidado aí tá ah, nesse indicador. E boa sorte para todo mundo. Estarei aqui acompanhando o grupo Telegram. E quem for membro vai ter um update aqui. A... Antes do Jogo do Brasil, vou fazer um update aqui para vocês do que estou vendo no mercado, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreve no canal, ative as notificações e a gente se vê então em breve. Um abraço!